Eu estava com 47 anos, quando o meu corpo começou a sinalizar de que algo havia errado dentro de mim. Fiz todos os exames e o resultado foi que eu estava com tumor, eu estava com câncer. A partir daquele momento, eu fiz todo o protocolo da medicina e em três meses eu fiquei curado. Olá, eu sou o professor Antônio Bis. Sou parapsicólogo clínico, terapeuta, palestrante e hoje vamos conversar sobre você, é o seu próprio remédio. Cure-se! Aí me perguntei, por que tive que passar por essa situação? Quais foram os pecados, quais foram os meus erros que cometi para chegar nesse ponto? Pois sabemos que a doença é o resultado das nossas emoções e o estilo de vida que temos. Não adianta eu buscar culpados, buscar erros, mas sim entender o porquê de tudo isso. Assim eu poderia passar de vítima para vencedor. Mas a pergunta seguinte era, quem me curou? Medicamento? O meu poder mental? Esse poder mental alimentado pela natureza, de onde vem todas as curas sem sequelas? Os médicos, os medicamentos são extremamente importantes mas eles atuam no sintoma e não na raiz, na causa do problema. Por isso que às vezes eu atendo pessoas aqui no meu consultório e percebo que no processo depressivo algumas estão com mais de 10 anos e com medicação recorrente. Sim, a medicação é importante, porém a cura está no teu equilíbrio emocional, o poder mental despertado pela harmonia dos órgãos como se fosse uma orquestra sinfônica. Então, acredite, você é o seu próprio medicamento, você é o seu remédio, cure-se. O teu equilíbrio vai despertar uma farmácia interna, o teu médico biológico natural e você acaba se reorganizando internamente e com certeza vai ter uma vida sadia. Hoje nós temos, junto à natureza, todas as respostas para a solução dos nossos problemas de saúde. Lembra da época da tua avó? Eu me lembro. Ah, quando alguém ficava doente, a vovó ia lá no si, lá na, na terra, lá no... Lá no no quintal que ela cultivava, pegava uma flor, uma planta, fazia um chá e nos curava. A natureza nos dá resposta imediata para a nossa necessidade de restauração das nossas células aí vai provocar uma saúde maravilhosa. Deixa eu lhe perguntar, você conhece a Doterra? É uma empresa americana com sede em Utah nos Estados Unidos, fundada há 13 anos, Hoje, na sua venda direta, é a número um dos Estados Unidos e vende bilhões de dólares. Chegou somente há três anos no Brasil. Seus produtos, óleos naturais, são maravilhosos. Uma gota com 20 segundos chega no cérebro, com dois minutos na corrente sanguínea, com 22 minutos todo o seu corpo, e vai provocar um resultado imediato e satisfatório. Olhos essenciais, como a função terapêutica, atuam no físico, no emocional e até no espiritual, vai provocar o um equilíbrio energético e, consequentemente, a sua saúde vai ser restabelecida. Você pode ser o seu próprio remédio interno e curar-se para isso deve conhecer os olhos da doterra Terra e vai ter uma saúde que você sempre sonhou, pelo menos é isso que está acontecendo comigo, uma saúde maravilhosa, conheça essa gota que está transformando vidas, uma nova maneira de ter saúde, um novo estilo de vida e uma nova filosofia de se amar, uma gota, um amor para a sua criança interior da do Terra, uma dádiva da Terra. Aqui abaixo, todos os nossos contatos para uma vida nova, um recomeço da sua liberdade financeira também e da sua saúde plena também. Compartilhe esse vídeo se gostou, deixe um comentário, assine meu canal no Youtube. Um abraço carinhoso, Namaskar e até o próximo vídeo.